Sua vez alimenta, resulta em consumo, né? E que gira toda essa economia que existe é... dentro do futebol e que proporciona o um espetáculo. Sou torcedor de um determinado time, eu posso me filiar ao clube, pagar uma mensalidade para o clube, ter. Uh alguns benefícios de também ajudar o, o time a se desenvolver realmente investindo no, no time para que a, a, aquela marca, aquela ideia toda que o time representa possa uh, conseguir o sucesso do que, que eu acredito. É, então, é, é, um recurso, é um recurso também que, que eu acrescentaria de mencionar nesse board. É, passa para passa um time, e esse time tem a possibilidade de articular uma jogada e tentar uma tentativa de gol, é esse, é, a, esse processo circular está tá acontecendo dentro do campo. Então, o time tem, ao entrar em campo, vai ser a missão de vencer o jogo. É vencer o jogo para conquistar aquele resultado de cima, que é o resultado do teto campeonato ou do tricampeonato. Então a missão deles é vencer. E para isso, cada um vai usar de estratégias diferentes. Nessa camada estão os jogadores que entram no campo. E os jogadores que entram no campo têm um, têm, uma, têm um objetivo, né? o objetivo deles é vencer, e eles vencem tendo um saldo positivo de gols. E com o resultado de toda essa jogada, o propósito de tudo isso que a gente tem dentro do campo do futebol, dentro da partida, é o propósito da disputa. O que está em jogo aqui é o estilo de futebol, são duas... Duas tradições, duas escolas, dois, duas é, concepções sobre o que é futebol e como se joga o futebol, né? a concepção europeia, a concepção sul-americana.